Olá, muito boa tarde. Olá, Masco. boa tarde. Como está? Bem-vindo. Muito bem -vindo. Bem, obrigado. Conversa interessante esta, não acha? De, Sem da, dúvida. Do Sem futuro? Dúvida. Impressionante a aplicação, muito bom. É, e, e acha efetivamente que a área da saúde uh, e as áreas das redes sociais são realmente por onde o futuro caminha inevitavelmente? Sem dúvida, este é um, um dos exemplos em que a tecnologia está ao dispor da saúde e existem uh, mais exemplos até também muito interessantes Sim. e as redes sociais para as empresas uh, e também para as pessoas as redes sociais no fundo são as pessoas, neste caso com a vertente digital, é incontornável em qualquer tipo de organização ou projeto nomeadamente este projeto que vimos também naturalmente vai usar as redes sociais e o marketing digital para se promover. Certamente uh, importantíssimo. Uh, Vasco o que é que nós temos aqui que ainda faltava dizer uh, e de que forma é que nós podemos ter esta visão global e hm, integradora também do que é que são as redes sociais Sim Hoje em dia, as redes sociais é um desafio muito grande, que, aliás, é um ramo do marketing digital. O primeiro livro que eu escrevi foi o marketing digital 360, depois uhum. foi o vídeo marketing e esse, o redes sociais 360, que é o mais recente. tudo começa aí. Exatamente, ou seja, primeiro, uma organização precisa de ter uma presença base no digital, desde o site, desde o e-mail marketing, desde o Google, conteúdos, redes sociais, uhum. vídeo, etc. Portanto, há uma série de áreas que são importantes para ter uma boa base, mas naturalmente que as redes sociais, ou os social media, um termo mais abrangente, Sim. é um ramo importantíssimo uh, no digital. Uh, não, uh, Trabalhar óbvio, isso, muitas vezes é, é um desafio grande é um desafio Ou seja, se fosse há alguns anos atrás, era muito mais fácil porque o desafio era mais simples. Uh, no entanto, hoje em dia, naturalmente que o Facebook é a rede social dominante na maioria dos países uhum. e na maioria dos segmentos, Sim. Uh, já com quase 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo. Uh, em Portugal, 90% das pessoas que têm internet têm Facebook. Sim. No entanto, temos visto, por exemplo, o Instagram tem vindo a crescer, crescer imenso, duplicou o do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 preocupar-se em criar ligações, do mesmo modo que na vida real fazemos. Sim, eu... tal como acontece no LinkedIn, por exemplo, não é? Por exemplo, e sim. E da, daquelas dicas de de, de de promovermos textos nossos que lemos em outras, em outras páginas, por exemplo, no LinkedIn, não é? Há uma série de estratégias também de título tipo, pessoal, que depois sim, também LinkedIn pode ir uma presença Sim, o LinkedIn tem um, de... uma secção de um blog em que eu posso publicar conteúdos que tem um impacto também muito muito grande, muito interessante. Sim. sim. Ah, estes empreendedores dos dias de hoje, estas campanhas, estas estratégias de redes, de redes sociais. Panorama é este a nível português, não é? que quais é que são as nossas empresas e que desafios também é que nós temos que, que encontrar aqui as respostas, Sim. não é? Da minha experiência, eu já estive em todas as regiões de Portugal, incluindo Ilhas, portanto já fiz centenas de eventos, a minha experiência é que as empresas mais pequenas, as startups ou pequenos empreendedores que estão a começar o seu negócio, normalmente são mais ágeis nas redes sociais. Por um lado por necessidade, claro. por outro lado porque já estão alinhados com essa necessidade. As uhum. empresas maiores não sempre, mas com frequência, são mais lentas a acompanhar. Há muitas empresas de média dimensão que ainda estão a entrar agora no digital mais a sério nas redes sociais e são mais lentas a tomar decisões. Uhum. Portanto, nesse aspecto saem a perder em relação a empresas mais pequenas e mais ágeis, que são muito mais rápidas e sabem ter que ser por aí. Por outro lado, ainda não existe na maioria das organizações a cultura do digital, ou seja, o departamento de área digital, o departamento de marketing que tem o subdepartamento digital, Verdade. ainda não existe ou não estão preparados, como as universidades também ainda não estão preparadas, Verdade. os não estão preparados o curso de marketing, não tem a disciplina da área digital. Uh, portanto, uh, ainda existe algum trabalho a fazer, que estamos a passar por essa transformação, por isso é que falamos agora muito em transformação digital, estamos a passar por essa transformação, mas está a ser um processo muito rápido. Portanto, as empresas sabem que tem que ir por aí, uh, a questão é como fazê-las. Uh... Como fazê-las e como, como escolher também esta equipa de onde vêm estas pessoas Sim. e como ter esta uh, sensibilidade para se ter um, é. um departamento. Sim digital dentro de uma estrutura. Só é? para ter uma ideia, não existe, não existe oferta de profissionais qualificados para a procura que existe. Profissionais qualificados com experiência. É. As empresas querem pessoas com experiência, qualificados e que sabem implementar é o que as empresas pedem Sim. e não existe oferta, existem pessoas que estão-se a estão-se a preparar, portanto é uma área recente por isso é uma área, quem gostar dessa área gostar de ver também, por exemplo, a área que está na área da comunicação, do marketing, do design está a obter competências transversais de marketing digital, de marketing digital redes sociais, de vídeo Muito para se conseguir ser polivalente Uh, que é o que as empresas querem é a realidade é falávamos de conteúdo só, só para só a título curiosidade também é, estamos a fechar infelizmente o visão mesmo assim é tudo a voar como no digital não é Sem dúvidas, uh, o importante é o conteúdo mas o vídeo está ganha está a ganhar uma proporção Exatamente. muito grande esse esse é um pormenor que as empresas estão muito lentas a acompanhar o não vídeo pode ser o é que tem o seu livro. Exatamente. O vídeo e o vídeo em direto, ah, que é. há um ano e tal uh, ficou democratizado com a transmissão em direto pelo smartphone. Começou pelo Periscope, o Periscope em março de 2015, depois com o Facebook há um ano e tal. Uh, e por isso... É o caminho, não é? Produzir vídeo e vídeo em direto não é algo eh, trabalhoso e muito dispendioso necessariamente, pode ser algo muito simples e muito criativo e até divertido, desde que já alinhado com a comunicação da organização, podem e devem fazê-lo e as empresas estão a perder o comboio nesse aspecto. Lá está, não podem, é por isso mesmo que tem que ter este livro. Uh, Vasco, foi um prazer. Foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada obrigado. por nos vir aqui também a ensinar, partilhar esse, esse seu conhecimento. Uh, fica aqui a, um, o convite para vir de novo, que isto é um tema inesgotável e muito atual. Bem, então muito obrigado. obrigada. Muito Tudo bom.